Oi, dona. Ó Maria Concebida, leitora de mão, pé, bunda, axila, faça desfarçar seus trabalhos, de amarrações, macumbaria. Traga a pessoa amada em sete dias se ela estiver em Campos, oito da casa e região, entre outros. E, e política? Tá incluído aí no entre outros? Política? É, é política. É, política. Ah, principalmente política? É ótimo, vem, aí, vem aí nas suas coisas aí, por favor. É, se vão me trair. Se vão me apunhalar pelas costas. Uma traição! me um apunhalamento pelas costas. Tem que ser cartas de baralho. Opa! tem uma! Qualquer uma. uma? Qualquer uma. Pode ser essa aqui? Não, essa não. Tem é essa aqui. Ah, pode tirar essa carta. É o um punhal! Ah, tá aí, ó. Eu sabia! Tá aí, sabia! A traição, olha. Eu... Não, não. É o um punhal. É uma carta boa, boníssima, belíssima! Sim. Sí. o punhal significa que alguém irá apunhalar seu coração. Não, no coração não. É, seria nas costas, apunhalar nas costas. Não, não tem costas, meu GPS é perfeito. É no teu coração. Sim. Sí. E na política. Eu quero saber a política. Ver na política se é alguma coisa. E na política, na política é mão. Leitura de mão. Olha aqui, que lindo um pentagrama. Tem Comprou arroz. É, oh. integral. Ah, saudável, três filhos. Ah, que linda. Olha, na política não tem nada não. senhor, senhor comando. Arnaldo. Arnaldo? Olha, senhor Arnaldo, pra você, na política, não tem nada, não. É, nada? Nada? Na polícia. Ah, você? Nada. É nada. nada. nada. nada. Hum, hum, hum. E, e, e essa rosa é casada? Esta rosa? É, esta rosa. É... Cavala, cavalo, não é não. Mas tem um garotinho. Então, querida, queria saber da minha vida amorosa. Ah, eu não vejo nada, meu amor. Eu vejo uma disputa política. Você vai apunhalar alguém pelas costas. O Duente, doente, bem, bem, bem, o amigo, eu vejo eu casinhas. Cristo, uhum. Cristo, uhum. Deus. Deus. Uhum. Deus. Casinhas. Ah, casinhas. Ah, aqui também tem ó, saúde. Não, são só casinhas.